Você sabia que a forma como você pensa, pode afetar profundamente a sua vida e tudo ao seu redor? Pois é, a lei do pensamento é um dos princípios mais importantes no que diz respeito ao mentalismo. Ela nos ensina que a mente é a força criativa por trás de tudo que existe. E neste segundo vídeo da série sobre as leis do universo, Vamos explorar mais profundamente a lei universal do pensamento. Então, fique comigo até o final, pois eu vou compartilhar cinco dicas ou cinco passos para você usar a lei do pensamento ao seu favor. E assim, atrair ou manifestar aquilo que você deseja para a sua vida. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Misael Michel e este é o segundo vídeo da série sobre as Leis do Universo. E hoje vamos ter uma conversa sensacional sobre a lei universal do pensamento. Essa lei afirma que os pensamentos que temos são criativos e têm um poder de influenciar positivamente ou negativamente na manifestação de todas as circunstâncias em nossas vidas. Em nosso primeiro encontro, discutimos sobre a lei da compensação e sobre a importância de entendê-la, pois a energia que enviamos ao universo, em algum momento, retornará. O link para esse vídeo está na descrição. Estará passando agora mesmo, aqui em cima, no card, tá? Depois, no seu tempo, assista. Bem, a ideia básica por trás da lei do pensamento é que os nossos pensamentos e emoções têm o poder de atrair coisas para nossas vidas. E nessa conversa, vamos explorar em detalhes a lei do pensamento, desde a sua origem até a aplicação prática em nossas vidas. E vale colocar que o meu intuito aqui, não é levantar bandeira para certas religiões ou crenças religiosas. Entretanto, explorar o que algumas crenças religiosas pensam a respeito deste assunto, que neste caso seria a lei do pensamento, vai nos fazer enxergar este tema através de outros pontos de vista. Ok? Então, vamos ao que interessa. A lei do pensamento é baseada em partes em uma teoria da física quântica que afirma que tudo no universo é energia. E segundo essa teoria, os nossos pensamentos e emoções também são energia e têm o um poder de influenciar na realidade que vivemos. O conceito de lei do pensamento foi popularizado por autores como Napoleon Hill, Dale Carnegie, Neville Goddard, Raymond Hallowell, entre outros. Mas a sua origem vem de filósofos antigos como Platão e Buda. A ideia básica da lei do pensamento é que os nossos pensamentos e emoções criam uma vibração que atrai coisas semelhantes para nossas vidas. Isso significa que se pensarmos positivamente e nos concentrarmos no que queremos ao invés de nos concentrarmos no que não queremos, teremos mais chances de atrair coisas boas para nossas vidas. De acordo com a lei do pensamento, tudo o que existe no universo é energia. E essa energia é influenciada pelas vibrações que emanamos através de nossos pensamentos e emoções. Quando pensamos em coisas boas e positivas, criamos uma vibração positiva que atrai coisas boas para nossas vidas. Da mesma forma, quando nos concentramos no que não queremos, criamos uma vibração negativa que atrai coisas negativas para nossas vidas. A lei do pensamento também afirma que devemos estar abertos e receptivos às coisas que desejamos atrair. Pois, segundo Raymond Hollowell, bons pensamentos são bons investimentos. Bons pensamentos geram bons sentimentos, Bons sentimentos te conectam numa frequência positiva ou numa frequência harmoniosa, entenda como bem entender, que fará com que você tenha boas ações. E ações feitas com inteligência e positividade de forma harmoniosa gera o que? Resultados harmoniosos. Isso significa que devemos estar dispostos a três coisas. Aceitar, esperar e receber coisas boas. Em vez de resistir a elas. Mas isso não significa que somente pensar positivo te trará coisas boas. Entretanto, se eu fosse pedir para você escolher entre pensar positivo ou pensar negativo, é óbvio que eu diria para você pensar positivo e ter uma atitude mental positiva. Agora que entendemos o conceito e funcionamento da lei do pensamento, vamos explorar algumas maneiras de aplicá-la em nossa vida cotidiana. E aqui estão 5 dicas práticas. Dica número 1. Um, concentre-se no que você quer, em vez de se concentrar no que você não quer. Em vez de se preocupar com coisas que você não quer para a sua vida, ou coisas que você não tem o um controle, concentre-se no que você quer atrair. Concentre-se em fazer aquilo que você tem um controle neste momento. Visualize o que você deseja e tente sentir como seria se você já tivesse alcançado o seu objetivo. Entenda o seguinte, por mais que pensar positivo somente não é o suficiente, pensar no que você não quer e ficar preocupando a sua mente com coisas ruins, adiantando um futuro ruim, isso pode piorar a situação. Problema algum é resolvido com a mente e a musculatura corporal contraída. E isso inclui também o seu cérebro. Quando você relaxa a sua musculatura corporal e pensa de forma positiva, concentrando-se no que você realmente quer, a sua mente criativa ela se expande e trabalha para encontrar formas de solucionar suas questões pessoais. Dica número dois, seja grato. Não é de hoje que eu falo sobre o poder da gratidão. A gratidão é uma das chaves mais poderosas para você atrair coisas boas em sua vida. Quando somos gratos pelas coisas que já temos, nós entramos em uma frequência positiva que nos faz atrair Toda sorte de coisas que estão nessa mesma linha, ou, como preferir, nessa mesma frequência. Em meu livro, Os Códigos da Manifestação, eu conto uma história que aconteceu comigo e com a minha esposa, onde a nossa energia foi cortada por falta de pagamento. E nós não tínhamos dinheiro para pagar aquela conta. Menos ainda as três contas atrasadas de energia que nós tínhamos que pagar tudo junto, para nossa energia ser novamente religada. Encurtando a história, o poder da gratidão que nós usamos naquele dia em que a nossa energia foi cortada, nos fez acessar uma certa frequência, que nos fez tomar certas ações e que nos fez resolver aquele mesmo problema no mesmo dia, em menos de quatro horas, mesmo sem ter dinheiro para pagar aquelas contas. Então deixa eu te falar uma coisa. A situação está ruim. Eu te entendo, eu realmente te entendo. Mas seja grato, até mesmo nas pequenas coisas. Quando você é grato nas pequenas coisas, você entra em uma certa frequência. Quando você entra nessa certa frequência, você atrai tudo para si que está naquela mesma frequência. E até mesmo a resolução dos seus problemas. Dica número 3, mantenha uma atitude mental positiva. Eu amo falar sobre esse assunto. Uma atitude mental positiva é fundamental para você atrair coisas boas em sua vida. Eu sei que esse assunto parece groselha, mas tente ver o lado bom das situações, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. E aqui entra aquilo que foi discutido no tópico número 2, que é sobre o poder da gratidão. Quando você mantém uma atitude mental positiva e vê o lado bom de todas as situações, mesmo nas circunstâncias desafiadoras, isso te ajuda a manter uma vibração positiva e atrair coisas boas. Se você esperar o que é bom, o bom virá. Se você obter o hábito de procurar coisas boas em situações desafiadoras, você estará treinando a sua atividade mental para se focar somente no que é bom, positivo, belo, harmonioso e próspero. Então, tenha uma atitude mental positiva, mesmo em momentos desafiadores. Dica número 4. Faça afirmações positivas. Eu sei que você está cansado de ouvir falar sobre afirmações positivas. Eu não sei se você sabe, mas nós somos seres linguísticos. Nós somos programados, desprogramados e nos reprogramamos através da linguística. As afirmações positivas são uma maneira eficaz de reprogramar a nossa mente para atrair coisas boas. Pense o seguinte, se você ouviu desde a sua infância que você não faz nada direito, que você é uma decepção e que você é burro, ao longo da sua vida, se você acreditou nessas mentiras tidas como verdade, você teve acesso a várias circunstâncias para validar essas ideias que eu acabei de citar. Você começa um livro e não lê. Começa a fazer exercícios e logo desiste. Você comete um erro que é normal, como um erro simples, por exemplo, de você errar uma receita de bolo e o bolo não dá certo. Todo mundo erra. Errar é normal. Só que quando você se depara com um erro, você fica se julgando como uma pessoa burra, como uma pessoa distraída. Todas essas coisas acontecem para validar a ideia que você tem sobre si mesmo. Só que essa ideia muitas vezes é inconsciente, você não sabe que tem. E é aqui que entra as afirmações positivas. Escolha uma afirmação que represente o que você quer atrair para a sua vida. Assim como também escolha afirmações positivas que vão representar quem você deseja se tornar. E repita essa afirmação para si mesmo regularmente. Aqui no meu canal eu tenho um áudio poderoso de afirmações positivas. É só você escrever aí mesmo na barrinha de pesquisa do próprio YouTube. Pesquise lá. Afirmaço áudio de afirmações positivas, Misael Michel. Ouça isso enquanto você dorme. Você vai ver como no outro dia você vai ser uma outra pessoa. Tá certo? Então vamos para a dica número 5. Tome ações alinhadas com os seus objetivos. A lei do pensamento não significa que você deve apenas pensar positivamente e esperar que as coisas aconteçam como se fosse um passe de mágica algumas pessoas acham que quando você pensa positivamente vem uma gosma quântica do universo vibrando em mil hertz e vai lá materializa a mercedes dos seus sonhos na sua garagem uma ferrari ou a casa dos seus sonhos não é assim que funciona tá é importante sim tomar ações que estão alinhadas com os objetivos que você deseja manifestar na sua vida. Eu chamo isso de ações de validação. Eu ensino mais sobre isso no meu livro. Toda vez que você toma uma ação positiva, que está de acordo com o seu objetivo, você entra na frequência daquele objetivo. E daí em diante, você começa a enxergar, eu já falei sobre isso antes em um desses tópicos, você enxerga oportunidades no, no seu mundo individual que tanto é o seu mundo interno quanto o seu mundo externo, você enxerga esse mundo com outros olhos, ou seja, com olhos mais preparados. As pessoas certas aparecem, as ideias começam a surgir, as informações que você precisa saber também são atraídas até você. E tudo isso acontece, pois você tomou ações de fé que estão alinhados na mesma frequência dos seus olhos objetivos. Eu sei que eu havia dito que seriam cinco dicas, mas eu vou dar uma dica bônus, que é de extrema importância, que você traga a sua consciência. Cerque-se de pessoas positivas, pessoas que estão na mesma linha de frequência que você está, ou na mesma linha de frequência que você deseja estar. As pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo, podem ter um grande impacto na sua vibração e energia. Então, cerque-se de pessoas boas, positivas, íntegras, e que, no mínimo, te apoiem em seus objetivos e te inspirem a ter uma atitude mental positiva. A lei do pensamento, se levada a sério, é um conceito poderoso que pode ajudá-lo muito na manifestação da vida que você deseja ter. Embora possa levar tempo, e prática para dominar os seus pensamentos, ao tomar consciência sobre a importância dessa ação e aplicar constantemente essas seis dicas na sua vida, é só uma questão de tempo para que este princípio se torne normal e natural para você. Você tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. Acredite, se você dominar a partir de hoje somente sete pensamentos por dia sobre aquilo que você deseja manifestar para a sua vida, você verá que o restante dos pensamentos estão correlacionados com estes sete pensamentos diários, concisos, bons, harmoniosos que você vai dominar. Se você deseja dominar as leis do universo e usá-las de forma positiva na sua vida, eu te convido a conhecer o programa Trabalhando, com as Leis do Universo. Através deste programa, você aprenderá a jogar o Jogo do Universo conhecendo as suas regras. É um material em áudio, feito justamente para você ouvir em qualquer lugar que você desejar. Se você tiver interesse, é só você clicar no primeiro link da descrição, que eu deixei um cupom de desconto sensacional para você que está assistindo essa série sobre as Leis do Universo. Então, fica à vontade. Eu vou ficando por aqui. Em nosso próximo encontro, vamos ter uma conversa sensacional sobre a lei universal da vibração. Acredite, você não vai querer perder essa conversa. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com cinco pessoas. Quem são as primeiras cinco pessoas que vieram à sua mente agora para você compartilhar? Vai lá, compartilhe com essas pessoas, tá certo? E depois, me diga aqui no campo dos comentários o que mais fez sentido nessa conversa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.